Olá, muito boa tarde, Boa tarde, bem-vindos. Me Eu sou Sandra Reyes, colaboradora em Chico de Capacitações de LACNIC. Antes de iniciar com o webinar e con esta convidada especial, Marilão Reina, quero webinar, lhes com a nossa convidada especial, Marilão Reina. É Eu queria lhes eh, comentar como é que funciona este webinar denominado eh, quando os empregos do futuro se tornam os empregos de que hoje. Sepan que então, a sessão vai ser em inglês, mas saibam em que contamos em três com tradução simultânea para três idiomas: espanhol, inglês e português. Poder espanhol, português. Vocês poderão encontrar a, interior, a ferramenta. Nesse globo terráqueo eu que aparece este, no Zoom, eh, ali podem fazer a opção por, pela língua de preferência. O webinar durará aproximadamente 60 minutos e durante todo esse tempo vocês poderão fazer suas perguntas sobre a apresentação &A, na ferramenta, na opção de QA e, ou perguntas e perguntas em respostas. Apresentação, e e quando a apresentação concluir, Mary Jo vai procurar responder todas as perguntas. Queria lembrá-los que este webinar será gravação depois para que vamos compartilhar que o link ver. com a gravação para que possam estar a assistir. Sem a mais a é, explicações, vou dar a palavra e operação, dar a, palavra e a, a da coordenadora da, da parte de então, coordenação e programas, que vai fazer a introdução ao seminário web, ao webinar. Muito Alexia, com a palavra. Muito obrigada, Sandra, bem-vindos todos este webinar que se denomina Quando os empregos do futuro se tornam os empregos de hoje, como nos prepararmos para uma economia rápida evolução. Vamos contar com a participação de Mary Jo, uma Senior Program Manager da Google, que vai oferecer elementos para refletirmos sobre os desafios atuais, as mudanças sociais e tecnológicas que a afetam o presente e o futuro do, do emprego, quais são as habilidades necessárias neste contexto e como podemos nos adaptar a este cenário. Como este webinar está no âmbito das atividades focadas em mulheres e tecnologias organizadas pelo LACNIC, e também vamos tratar alguns dos desafios enfrentados pelas mulheres na sua participação no mercado de trabalho, especialmente em âmbitos tecnológicos. Agradecemos muito sua participação. Mary Jo, com a palavra. Olá a todos, boa tarde. Meu espanhol é muito ruim. Então eu vou fazer a minha palestra em inglês, mas saibam que estou tão contente, tão orgulhosa de estar aqui, estou muito entusiasmada. Queria compartilhar a minha é, Tela, se vocês têm perguntas, eu quero garantir que vou ter um monte de tempo para respondê-las. Então, coloquem as perguntas no Perguntas e Respostas ao QA para que eu possa tratar cada uma das perguntas que vocês tenham. Então, hoje eu vou falar sobre quando os os, os trabalhos do futuro se tornam os trabalhos do presente. Vocês podem saber que a economia está passando por várias mudanças e é a forma como estamos experimentando nossas vidas nos últimos anos. Eu estou entusiasmada de contar-lhes sobre meu meu, meu, meu, meu meu passado, a minha própria experiência, então, alguém que... Eu sou uma pessoa que trabalha para Google, mas que também eu estive na área de tecnologia por vários anos. Eu vou compartilhar algumas eh, eh, aproximações de como é que eu cheguei na Google. Eu comecei minha carreira como uma professora, sempre interessada em, em dar aulas de matemática e ciências aos jovens. É uma coisa que me apaixona e tem me apaixonado por muitos anos. Então, quando eu comecei, eu trouxe um monte de educação ligada à computação, para a minha, à informática, para as minhas é, aulas. Isso aqui é do Scratch, que é sobre a linguagem, uma ferramenta para introduzir o pensamento computacional ou informático nos alunos. É, tem os loops, as variáveis, as diferentes formas de pensar nos diferentes componentes que podemos usar para criar um programa. Tendo falado isso, quando eu estava no meio da minha carreira como, como professora, eu vi implementações boas e ruins da tecnologia na sala de aula. E eu lembro, no meu terceiro ano, como uma professora, que eu pensava que deve ter uma outra forma, uma forma melhor de introduzir tecnologia na educação. Então, depois disso, eu acabei me tornando uma jornalista focada na tecnologia e a tecnologia implementada na educação. Eu fui para São Francisco, na área da Bahia de São Francisco, e me tornei jornalista. Eu escrevi sobre tudo que estava ligado à tecnologia na educação, sobre como implementar dispositivos pessoais, infraestruturas de de Wi-Fi, de acesso, para ver como é, que algumas, como é que tudo funcionava. E foi uma experiência muito incrível, mas também foi um grande desafio, porque muitas perguntas que as pessoas ligadas me faziam ligadas a, como é que eu posso ter certeza de que eu sempre vou eh, criar as habilidades necessárias para... As, poder trabalhar nas indústrias e nas e maiores empresas eu ainda faço escrevo sobre isso tenho um, um artigo esse aqui vocês podem ver que é de 11 de junho de 2021 porque eu continuo a trabalhar as coisas boas e as coisas ruins da, da parte da tecnologia na educação e isso me me conduz agora eu queria fazer uma observação uma das eh, minhas principais preocupações quando tem os palestrantes é que eles têm tanto texto na apresentação que a gente não sabe se tem que ler o slide ou sei tem que ouvir a apresentação. Eu estou me focando em não colocar muito texto. Se vocês percebem que tem muito texto, então, vocês não duvidem em pegar no meu pé, me avisarem, porque eu realmente acho que um aluno não pode fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. É, ou você lê, ou você escuta. Então, me chamem a atenção. Então, a pergunta, a outra coisa, o que, que eu estou fazendo agora? Eu entrei na Google em setembro de 2017. Eu tenho passado por várias eh, diferentes eh, competências, que é como, como oferecer as, as estudantes de do, do segundo grau e também. É, um, da universidade day -to -day para usar like. tecnologia o Um dos programas nos quais eu trabalho It's é denominado Code Next, que, que é um programa program, que programa é extracurricular, onde os alunos têm uma apresentação, uma introdução a tudo que está ligado ao uso cutters, dos computadores, entendendo o desenho e gráfico. gráfico e muitas coisas. coisas estamos especialmente voltados para a Exatamente, os descendentes e porque realmente eles são os mais marginalizados. A última coisa aqui é que eu ouvi foi que a maioria uh, das empresas de tecnologia black or black or or tem or menos or de 3% de funcionários que sejam é, afrodescendentes ou latinos, States, então quando a gente vê o tamanho dessa população nos Estados Unidos, realmente é fora de proporção e um, ridículo. Kind of, adicionalmente, also the to work on tech eu também tenho a oportunidade so, de, de trabalhar is no Tech Exchange, that, que é um programa sort of Parecido ao Next É, é gratuito concept, para os alunos que estão na faculdade, nas universidades, mas Google nós trazemos esses estudantes para os escritórios da Google em Mountain view, view, view, onde eles podem so se e ter uma imersão no trabalho que fazemos na parte de tecnologia. E trabalhamos especificamente com dois tipos de, HBCUs, de comunidades nos Estados Unidos, uma HBCU, e são as faculdades e universidades historicamente negras e a HSI, são instituições ao serviço de serviços hispânicos. Essas instituições têm grupos de, de, de estudantes que procuram trabalhar na área de, de, de informática, mas então quando eles vêm para o nosso campus, eles podem trabalhar diretamente com nossos engenheiros de software, entre eles, conhecer outros pares interessados nos mesmos que eles. Então, isso tem essa uma uma experiência fantástica para mim, porque por meio desses programas, eu passei a entender o quanto que é preciso para ter sucesso, não apenas no mundo tecnológico, mas também a partir de um ponto fundamental do início de sua carreira. Eu tenho visto estudantes que foram nas melhores universidades do país e coisas que eles estão que ainda não contam, com, porque às vezes a educação superior não traz isso, isso é tudo do que eles precisam para, para ter sucesso no trabalho. O que eu quero compartilhar observed, com vocês hoje é que eu observei que também alguns conselhos não apenas baseados nas minhas próprias experiências na minha carreira com os meus estudantes, mas também por ter trabalhado com muitas pessoas que trabalham em recursos humanos, no recrutamento, na ciência e computação, que eu vejo que são os trabalhos estão surgindo o tempo todo. Então, sintam-se à vontade de perguntar qualquer pergunta que vocês quiserem. Antes de entrar no assunto, eu tenho um exercício. e Eu gostaria de conhecer como vocês se sentem. Eu, eu gostaria de fazer isso porque é uma boa coisa poder refletir é, como é que cada um de nós nos na nossa carreira como indivíduos. então, o que eu gostaria que vocês fizessem no momento que vocês no chat descrevessem se vocês concordam ou discordam ou estão, de repente, no meio no que já respeito a há três afirmações. A primeira é assim: eu sou totalmente confiante de que se eu precisar, precisasse eu poderia é, me demitir do meu emprego e conseguir um outro emprego na mesma área. Eu vou lhes dar um tempinho para ver se vocês concordam, discordam ou se vocês estão um pouquinho lá no meio do caminho. Então, okay, vou so lhes dar um tempinho agree. para que possam, agree. Eh, agree. possam pensar. Temos aqui vários right. agree, Lots of agrees. Okay. muitos First, que concordam. Your honesty, Graciela. Então, agree. Eu valorizo sua honestidade. So, most part, uh, it então, seems like most do aqui tem o oh, uh, A maioria concorda, okay, so that's um, Isso é fascinante. I, normally, this, um, normalmente, quando eu falo isso, eu a eu me foco num dos lados, mas vamos para a próxima pergunta para ver se temos as mesmas respostas ou now, uma resposta. Essa aqui. Eu confio que eu poderei job, or jobs, obter e manter um, um emprego ou empregos com um salário Do decente para viver this? para o resto da minha vida. You Vocês concordam, or are you discordam ou estão em no meio, em algum so, lugar. I'm confident you will be able vocês concordam que vocês vão poder right. obter um trabalho e mantê-lo? Aqui tem um que okay, discorda. Temos mais variantes. Tem está no meio, outro que Another discorda. Disagree, disagree middle. Outro ok, so there's um pouco mais de incerteza sobre isso, o que é interessante. Porque muitos de vocês disseram que vocês estavam que poderiam um outro trabalho na mesma área, se você mas com resto da sua vida, tem um pouco então, de vou fazer uma última pergunta. Eu confio, eu o meu na minha área se tornar, área se tornar muito eh so, super lotado ou irrelevante, que aí eu vou procurar, vou obter um outro emprego numa outra área. Posso pensar se vocês trabalham na conosco E talvez os robôs pudessem you dar conta do que a gente está fazendo. Vocês Every concordam discordam? Moment. estão em algum okay, so uma posição no meio. OK? Agree, middle. Temos uh, quem concorda, quem Other está agree. no meio. Not sure. não Que não middle. tem certeza, que concorda no, que está no, no meio. Ok, so ainda tem mais not as incerteza uncertainty que do que na primeira, as the comment, não tem incerteza como no segundo And comentário, que é you, o que é interessante. que eu percebi que alguns de vocês, vocês these, concordam com, com algumas, com algumas dessas, mas so não concordam com todas elas. elas então, talvez vocês confiam que, que ter um outro trabalho na sua área, ou talvez mas quando falamos sobre a confiança no resto da vida e o salário de sete, So, take a to just kind of that então, usem um minuto para right pensar sobre essa realidade, that doesn't necessarily mesmo mean que we a gente se sinta confiante agora, não, não quer dizer que vamos ser confiantes nos próximos 20, 30, 40 anos, isso é o que vocês tenham até vocês se aposentarem. Então, a pergunta é, então, o que falar um pouco this, like sobre esses Vou que I vocês deem sobre essas respostas. Então, so so qual é a realidade? Então, right eu sou uma realidade? Então, qual é a realidade? Então, qual é a realidade? have qual isso áreas baseados na realidade o que significa para nós como funcionários como empresários é, pensando em manter um salário decente é como é que a gente se prepara para o trabalho eu vi como como temos que dar suporte às pessoas que têm que sobreviver com esses altos e baixos que tem no mercado de trabalho como também é os salários são diferentes e também como Agora, vocês que estão sendo substituídos. Eu acho que uma das, das que, sobre, que uma das coisas mais importantes que temos que falar quando trabalhamos sobre a realidade dos mercados de é tomar este comentário aqui. 65%, comentário aqui, 65 dos empregos que as pessoas vão que jovens vão ter ainda não, não existem. Anos. Anos. O trabalho que eu tenho hoje não existia O que é interessante é que é tão relevante para continuar com a educação como, a educação como adultos como para I don't know if anybody recognizes this Eu não sei se vocês reconhecem right. so este Michio homem, se vocês reconhecem, coloquem o nome nos comentários no chat, se vocês reconhecem. Então, este é o Dr. He's Michio Kaku, famous, um, ele é um cientista americano de Estados Unidos, muito a, conhecido, a filósofo, comentador, come é uma pessoa, pessoa a que passou a o internet é eventually closed. Everywhere, ao mesmo tempo. Quando ele fala isso, o que ele quer falar é a internet são coisas. Das a ideia é, das ideia, das coisas. ideia é que a internet está tão onipresente nas nossas vidas coisas, que está nos ajudando a other, coisas, como a gente interage, que Entender internet, a importância in our da internet, internet com modes, todos os elementos das nossas vidas, até, até no nosso âmbito de trabalho. É crucial, mas tem, this, assim, as pessoas, as pessoas like, sentindo um pouco um um in nervosas, pensando em ser substituídos um, a pela tecnologia na internet. Muitas pessoas nos Estados Unidos, nos e também acontece na América, nos países América sobre como os robôs vão substituir um número importante de pessoas em indústrias que têm se tornado mais comuns para que as pessoas recebam um salário. Uma que eu vejo muito é a do transporte por caminhão e os motoristas de que transportam coisas de um país para o outro poderão ser substituídos por robôs algum dia. Como vocês possivelmente saibam, tem uma série de empresas que estão trabalhando nisso, incluída a Google. Is attempting então, eles to create criaram um carro car. que é o carro que é o carro que é o carro que é o carro que é o carro que pensando nisso, to, you know, create robots. por favor, that thing será que eu realmente tenho into? que pensar a nisso criar robôs? Okay, será que eu tenho que começar a criar Outras pessoas que eu deveria como codificar, eu tenho que ser um engenheiro de eu tenho Tesla, que ser a pessoa que vai criar o próximo Facebook, o próximo é uma coisa que eu ouço bastante. Eu tenho vezes me que que o que vocês recomendam para que eu me prepare para o meu próximo emprego em outro trabalho? Como é que eu posso trabalhar? Eu vou trazer um pouco de realidade para vocês. Que é de fato três vezes mais trabalhos para os não codificadores do que para programadores. Eh, -me, eh, -me falar mais, três vezes mais trabalhos para so, não codificadores, is, do que para programadores. Então, você não precisa ser um especialista no que diz respeito à informática para entrar no campo da tecnologia. Então, um pouquinho de background into this. So, a couple of years ago, Break into Tech, de background sobre isso. Então, um pouquinho de background sobre isso. Então, de de they were trying to get an idea of how many technical versus non-technical roles exists in the world and you know this was in 2016 but the truth of the matter is, is this hasn't really changed all that dramatically so here's where the technical roles came into play of these 500, fortune 500 companies they had the largest number in it information technology they then had a number in engineering Operations that were technical in nature, and quality assurance. And quality assurance also oftentimes does require some sort of technical background. So the total of this number of jobs was about total do número de trabalhos eh, de 64 mil, mais de 64 mil. Mas They então em comparação, eles perguntavam também sobre funções não técnicas. E o que vocês podem notar é que no final vocês podem I'm ver quatro mais de 4 mil dólares. O que, nós, o que é interessante é que na parte de empreendedorismo, vocês podem ver aqui as pessoas que vêm com novas ideias e novas estratégias e tentam ver como po podem fazer com que a empresa avance. Mas, se vocês continuarem olhando a lista, tem muitas funções, muitos trabalhos que não são técnicos. Eu nem percebi que, que eu nem sabia que existiam. Eu comecei a ver quantas pessoas tinham funções que não são técnicas. A minha, meu colega trabalha na área de vendas, como checker. É, e na, em vendas... É, para a Checker, e, na, e na parte de vendas é uma parte muito grande. Então, ele precisa contar a todo mundo que o sucesso com os clientes é algo fundamental. Mas eu vou mencionar isso mais adiante quando eu falar sobre as recomendações. Vejamos aqui todas as áreas que nós temos, marketing, os, a mídia, a área de suporte, são funções que têm a ver com o contato com o cliente, consultoria, desenvolvimento de empresas, de negócios. Recursos humanos, por exemplo, são especi especialmente importantes para que as companhias sejam é, bem-sucedidas. Então, o, os recursos humanos são super importantes. Quando a sua empresa chega a esse nível, você tem que começar a pensar em desenvolvimento profissional em benefícios ajudar as pessoas a continuar o seu progresso em toda a sua ao longo da organização mas vocês também têm contabilidade a parte jurídica imóveis eu trabalho com pessoas no mercado imobiliário que tentam nos que nos ajudam a encontrar novas locais, no, novos locais para os nossos novas instalações adoro essa parte mas muitas dessas pessoas não vêm de uma trajetória técnica elas são especialistas nesses campos e, como resultado, elas podem comentar e contribuir com aquilo que eles sabem, o que que, tem a ver, que realmente é necessário para muitas dessas companhias é, dessa dessa lista. O que isso significa para nós? O que vou falar um pouco sobre o que eu vejo como as áreas principais para desenvolvimento em termos das suas habilidades e vou falar também sobre como nós podemos chegar lá. Então, quando, tem, quando se trata do programa que eu tenho na Google, por exemplo, para ser honesta, eu vou, vou falar sobre o Google, tem, Google, a tendência do Google é apontar, por exemplo, para adultos que trabalham nessas áreas, há três áreas onde deve sempre haver desenvolvimento de habilidades, habilidades soft skills, hard skills e o capital social que vou mencionar mais adiante. Alguns de vocês falarão sobre as hard skills. Bom, isso tem a ver com codificação, mas isso é mais do que, do que codificação. Há muitas outras habilidades que podem desempenhar um papel muito importante naquilo que se pode fazer e na contribuição que se pode dar. Por exemplo, contabilidade, finanças, escrita, redação, matemática, direito, falar idiomas estrangeiros, tipografia, programação, web design coisa que eu observei quando os engenheiros de software chegam no Google, não necessariamente avançam no Google, porque a eles eles não têm essas soft skills. Eles não podem, por exemplo, se você, por exemplo, sabe escrever um bom e-mail, um bom currículo, isso vai fazer muita diferença na sua numa entrevista de trabalho. Então, isso é realmente algo importante, por exemplo, para muitos recrutadores da Google. Então, as hard skills são importantes da parte técnica, e a, a programação de computadores é uma parte importante, mas não necessariamente é o caso. Se vocês estão interessados em programação, eu devo mencionar que há muitas vagas que estão se abrindo. Esta companhia, por exemplo, Fast Company, 2016, falou sobre 7 milhões de, de vagas que estavam surgindo e o mercado da programação está crescendo mais do que a média. Isso é algo importante sobre o qual devemos estar atentos. Mas como eu mencionei antes, isso não é tudo. Quando falamos sobre codificação, também é importante que as pessoas reconheçam que não se trata de um só tipo de codificação. Estamos falando de front-end, de back-end. Front-end seria o desenvolvimento da web, aquilo que a gente realmente vê, mas o back-end é aquele pessoal... Onde, onde é realmente onde acontece a mágica, são softwares de back-end. Ah, por exemplo, muitos engenheiros de back-end que estão é, garantindo que Google, tudo dentro de Google, funcione com sucesso o tempo todo, e tudo que tem a ver com a nuvem, por exemplo. As grandes empresas têm um compromisso muito importante com a nuvem, Google, Apple, Dropbox, todos estão tentando passar eh, coisas para a nuvem e ver como funciona também a capacitação dentro da nuvem. O mundo da computação na nuvem está crescendo muito. Aqui onde vemos também, onde temos ma o maior crescimento dentro do Google. Primeiro, era então, a parte de hard skills. Agora vamos falar sobre soft skills. Quando às vezes, eu converso com as pessoas e elas dizem, ah, tudo bem, sim, soft skills, tudo bem. É, mas deixem-me ser mais clara, todos os anos, a cada dois anos, mais ou menos, o Fórum Econômico Mundial, que é uma coisa realmente muito importante, ou seja, o futuro de todos os trabalhos, os empregos, o que eles fazem é, pensam na, quais são as 10 soft skills mais importantes e mais requeridas. Não estamos falando só sobre habilidades que são boas de ter, são realmente coisas que os empregadores estão dizendo é isso que nós estamos procurando, nas pessoas que estamos entrevistando. No futuro dos trabalhos, nesse relatório do Fórum do, do Econômico Mundial, por exemplo, há 15, há cinco anos atrás, quais eram as principais é, soft skills? E agora a gente olha para as principais as 10 principais em 2020, vamos ver o que mudou. No início, no, na, na, no topo da lista, continua tendo a solução de problemas complexos. Muitas vezes, quando você está numa inter, uma entrevista nessas companhias de 400, Fortune 400, você tem que ver, é, você tem que passar por esses testes. Eles dizem, por exemplo, esta é a situação que nós temos, como você sairia dessa situação e resolveria o problema? Me mostre quais são os passos individuais que você daria para sair do problema até chegar a uma, a uma solução. Então, quando eles... Realmente, o, no, o pensamento crítico estava no número 4 em 2015, agora já está no número 2. A Covid tornou isso cada vez mais importante, porque o pensamento crítico veio, foi muito, passou a ser muito necessário em questões massivas, como, por exemplo, a pandemia da Covid-19, a criatividade passou do lugar 10 ao lugar 3. Isso é algo que se vê muito. Não é comum que você simplesmente vá lá e aperte o botão vermelho. Eles querem que as pessoas possam resolver problemas complexos e ter muita energia criativa também. Olha, vejam só o que aconteceu com a negociação. Caiu da, da posição quinta à posição nove. Em coordenação, ou seja, a coordenação com outros continua também sendo importante. Passou para o quinto lugar. Mas vamos falar aqui sobre inteligência emocional, que é algo que se tornou cada, rapidamente uma, uma habilidade muito requerida. Alguns anos atrás, as hard skills conseguiam um trabalho, mas os soft, as soft skills levavam você até o topo. E eu realmente concordo com isso, porque eu observei que na Google, quando você pega o pessoal super técnico... Eles entram, eles conhecem HTML, eles conhecem Python, conhecem JavaScript, eles podem criar coisas, mas na hora de interagir com outras equipes, outros membros de outras equipes, e colaborar e fazer alguma coisa juntos, se eles não têm inteligência emocional para poder interagir com outras pessoas e fazer com que se sintam validadas, seguras, mas também desafiá-las para desafiá-las, normalmente significa que essas pessoas não serão promovidas, não vão receber aumentos, não vão, não vão, poder, não vão receber elogios pelo, pelo trabalho que fazem. Isso é uma coisa que realmente é, estamos vendo com mais frequência. Também no, no cenário virtual, estamos vendo que a, a inteligência emocional é algo muito importante. Eu encorajo todos vocês... A pesquisar sobre isso. Há muitos estudos durante a pandemia que falam sobre o que significa ser inteligente emocionalmente num ambiente virtual, em comparação com um ambiente é, físico. A inteligência virtual é. A Inteligência emocional virtual é algo impressionante. Se eu estou olhando, por exemplo, para uma tela, estou vendo, é, tendo uma conversa através de uma tela, é muitas coisas nós temos que considerar nessa, nessa situação. Hoje nós somos melhores do que éramos há dois anos atrás, talvez por consequência é, da Covid-19, mas continuamos aprendendo. Vamos falar agora sobre o capital social. A liderança da UCLA... A minha, o tema da minha dissertação foi justamente isso, o capital social. O que é o capital social? Quando nós falamos sobre entrar no ambiente de trabalho, tem a ver com as relações que nós temos, as relações sociais que nos trazem benefícios econômicos. Então, se vocês têm colegas, se vocês têm é, mentores, que podem trabalhar com vocês, mas que não só trabalham com vocês, mas têm acesso a recursos que você, aos quais vocês não têm acesso. Então, vocês têm capital social com base nessas relações, porque para poder acessar esses, esses recursos, vocês precisam dessas relações. Na minha linha de trabalho, eu observei que ao longo da minha carreira, eu tive muitos grupos diferentes do meu mundo que me ajudaram a conseguir trabalhos na Harvard, na comunidade de Harvard, quando eu fiz o Master, foi incrível para me ajudar a, a, a, a fazer contatos, encontrar pessoas que pudessem levar a minha equipe também na Google e chegar à Google. Então, por exemplo, na EdTech, nas reuniões da EdTech também, eu consegui é, contatos impressionantes. Eu também trabalhei em escolas católicas em Los Angeles. Eu conheci muitos é, empreendedores do governo de Israel, isso foi muito interessante também, porque é, todos eles me levaram para ter oportunidades fora dos Estados Unidos, pelas conexões que eu fiz. Então, há muitas formas diferentes que você possa encontrar pessoas e fazer conexões. Quando eu falo sobre professores, eu normalmente penso em, em companheiros, colegas professores, colegas de, de sala de aula. Mas também temos a mídia social, além dos e da das famílias e dos amigos. Eu sei que deve, é, é, muito, é, é muita coisa, de repente, ter, é, viver com a mídia social, mas, ao mesmo tempo, eu lembro, por exemplo, quando eu era uma estudante bem jovem ainda, que, quando, quando uma, uma, uma, uma, o estudante queria compreender como, como podiam entrar na ETEC. E pediram que eu fizesse, então, uma entrevista de poucos minutos para, sobre esse projeto de pesquisa. Eu fiz isso e nós trabalhamos muito mais do que aqueles 15 minutos solicitados, porque havia muito talento por trás desse projeto de investigação. Finalmente, eu contratei a estudante para um trabalho numa empresa de tecnologia. Agora está trabalhando nisso e, e logicamente, estão os próximos os coaches, aqueles que fazem a mentoria e muitos lugares, estão todos eles participando, estão presentes em muitos lugares onde nós que nós frequentamos. Às vezes pensamos que temos que precisamos de buscar, precisamos buscar outras conexões, mas pensem nas pessoas que fazem já parte da sua rede. Às vezes tem contato com muito mais pessoas. Então, eu vou deixar um tempo para responder perguntas no final, mas queria falar um pouco sobre o terceiro componente, que é minha recomendação é preparar. Então, Quais são as minhas recomendações para ago, preparar para os trabalhos do futuro? Lembrem que há 20 minutos like eu perguntei, se vocês se sentem, como que podem eh, obter um trabalho, área, um trabalho diferente na sua área, um trabalho, um emprego numa área, área diferente, ou que vocês vão There ter um salário decente até o final de suas vidas? Tinha mais hesitava mais no componente para o resto da vida, o que eu não é surpresa. Eu acho isso não é uma surpresa, é uma questão de o que vai acontecer What industries quais são os, os empregos overcome, que vão ser importantes? Quais são as indústrias que vão surgir? Que indústrias vão passar por mudanças? Os empregos antigos vão ser the deixados de Então, Ninguém pode predizer exactly o futuro, ninguém sabe o que vai acontecer, eu não posso prever o que vai acontecer daqui a 50, 50 anos, daqui a 100 anos. Mas eu posso dar alguns conselhos que funcionaram para mim e funcionaram para colegas e também para pessoas do setor tecnológico, e eu acho que são coisas que vocês poderiam considerar como oportunidades para mantê-los tão prontos e adaptáveis então, primeiro, como possível. Então, para começar, eu quero ter certeza de falar bem alto e claro que se mantenham é, comprometidos para é, aprender a vida toda. Esse é um conceito que está se tornando muito comum é, na educação, é a educação permanente ao longo de toda a vida, mas eles são mais focada nisso quanto a que eu estou me referindo que é bom aprender sobre coisas das quais a gente conhece, está familiarizado, really eu acho que vocês deveriam as pensar as em as conhecer as sobre coisas com as quais vocês um, se sentem um tão à vontade que ou que não conhecem uma, uma forma que eu gosto de falar, eu tenho, eu uso uma ferramenta que é, tweet que é, é o TweetDeck. Eu, eu muito, muito ativa no Twitter, é uma das melhores mas, das muitas oportunidades, muitas oportunidades para desenvolvimento profissional, mas, mas tem um monte outras de outras opções ou possibilidades, diferentes plataformas, mas o que eu acho que é fantástico. Eu you vou lhe falar por porque quando o Twitter está, está aberto, vocês podem ver o hashtags de qualquer tópica do qual você fala. É quando alguém faz um tweet então, no hashtag while, que você está interessado, você vê o destaque. Então, quando eu estou interessado em algum assunto especial, conhecer sobre inteligência artificial, artificial uma coisa que você precisa aprender. Então, eu vou no Twitter, na lista do TweetDeck, eu vou procurar inteligência artificial. Isso não quer dizer que eu só vou encontrar só novos conteúdos, mas também me apresentam novas pessoas que são conhecedoras do assunto. Então, essas pessoas que eu consigo encontrar pelo TweetTech, então sobre essas novas tecnologias. Então, isso não é uma coisa que vocês têm que fazer todos os dias, é como ler um livro, depende do seu interesse. Mas, para mim, TweetTech é muito bom, Kind of Conheci muitas pessoas bem então tem uma coisa que eu queria falar um, um pouco mais sobre a questão do capital social e as redes, redes que well, Agora, qual well, é a segunda your coisa? Refletir sobre suas habilidades como elas Muitas vezes as pessoas me falam, você fez isso que foi tão inteligente, você era uma professora, você diploma na educação que você depois as pessoas que têm confiança que I'll você the tem you, as habilidades. Eu serei uh, a primeira de falar, eu não acho que a educação seja a coisa mais importante, into. mas isso aí é uma outra conversa que times, tem, não precisamos aprofundar. Eu acho que muitas vezes, quando você quer fazer uma transição para uma outra função, você está muito mais ligado a como você conta sua história, você apresenta a e skills, let mas não quero dizer que não isso, mas não dizer que seja exatamente como é. Vocês um exemplo, eu faço 6 eu escrevi esse, essa história para organização de e porque an example. as pessoas que Leo como era essa questão o que isso é, como você pensam sendo que tem no seu so, currículo como vocês anos projeto, nos últimos anos os se você tem um salary, or, aumentar, science, de gestão, um, para de gestão, a de software, or, do de gestão. de a é, mas, é quando mas quando eu falo com professores, eu digo: Pense no que vocês estão fazendo agora e o que vocês poderiam falar que, com industry. base no que vocês fazem, poderiam estar outras Então, Talvez, uma outra teams, então, you know, talvez vocês gostem members, equipes, de trabalhar em equipes, com membros de equipes, orientar pessoas. Isso aí é muito o que gente faz, educators um, are very, manager de very produtos, very good gestor de produtos. Também tem professores muita gente que de criar e so many dois e fazer assim estar atrás dos dados, fazer o monitoramento do então isso uma coisa, ligada com E depois tem quem, gosta de criar seus próprios Eles criam seus próprios gráficos, designing is definitely want to go. quando vocês gostam de de desenhar, então, você pode things ir para a área done, de design. Então, o que eu quero falar com isso é que os, os, os trabalhos so, que tem na área de tecnologia da educação, estão baseados em coisas anteriores, eu vou mostrar o que eu fazia quando eu era professora, okay. como analytical isso podia kind of like, you know, me conduzir you know, para o que eu estou Então, isso aqui seria um pouco como é que vocês organizam, é, like, interagem com as pessoas, ou a gestão de produtos Mas, então, é um pouco ligada a isso, bem, está ligado a essa a questão dos testes e avaliações, you, e então, tracking, vocês poderiam ir para a gestão de produtos, talvez vocês estão em monitoramento de dados, então, vocês vão para a base de desenvolvimento, vocês gostam de really planejar as aulas, a a marketing e aí vocês, or, então, talvez, a um desenho de currículo seria o seu apresentarem-se vendas e marketing, e também e se vocês se estivessem na parte de criação de clientes superiores leva para e treinamento de, de escolas é, o meu conselho baseado nisso é que a maior parte das pessoas é, são muito boas no sucesso com, com o cliente, o cliente. quando, quando vocês trabalham com outros seriamente vocês realizam alguma coisa para eles eles vocês tentam ensinar coisas vocês ensinam facilidades you know, não tem porque ser na, na escola de medicina, is a então easy way to get o sucesso do cliente realmente that so é um campo para muito fácil um outro uh, O sucesso da empresa, né, o sucesso com cliente, ou o serviço do cliente, has, é realmente é uma área bem with. importante and para so a I empresa. Então, quando time, eu I penso se eu voltasse e é, eu, eu queria entrar no, na área tecnológica like sem ter nenhum título, nenhum diploma, like, eu entraria I nessa área porque é I muito fácil, them. eu adoro falar I com them. pessoas, eu trabalho com estudantes, eu ensino, eu posso fazer a mesma coisa com adultos. Então, final, And I think this goes saying, finalmente, some uh, of eu vou lhe dar alguns conselhos táticos, um, e yeah, é como desenvolver as redes. You, you may have heard a phrase, Vocês um, podem ter like, ouvido you know, uma sentença you know. de que And não é o que você conhece, mas you just, you know, quem eu você conhece. Então Google, as pessoas na Google as a pessoas preferem know, fazem uh, indicam candidatos muito candidatos, e essas referências ajudam isso não quer dizer que você It tem que ter uma relação that that muito forte com alguém for essa pessoa não tem que conhecê-la por muitos anos, muitos anos, mas se essas pessoas oferecem seu nome right na mesa de quem vai fazer o recrutamento, that just the é, muito, vocês vão ter muita preferência comparado com alguém What que é really se apresenta like, tá online. Uma coisa que eu gosto muito é que tem cada vez mais organizações que vão surgindo para ajudar pessoas a criar pequenas comunidades que tenham uma base comum, faz alguns é um site uma que, achei fantástico breakers, breakers que, as que as ajudar as mulheres as mulheres, as mulheres na área da tecnologia que passam community. esse então, entre elas, e elas têm uma obrigação sort of like para a comunidade de discord. Um, for uh, Slack, you know, uh, se vocês usam Slack, é uma ferramenta, a ferramenta que vocês podem usar para conhecer outras pessoas, e Discord tem se tornado uma versão aberta, que é aberta para todo mundo. Mas, nesta comunidade, se vocês digitam Discord Community, Mulheres em Tecnologia, vocês vão encontrar uma imensidade de pessoas. porque as querem conhecer outras pessoas. Se vocês estão interessados em se candidatar para fazer parte dessa comunidade, vocês têm que entrar no site, que uh, .com sure é terrestre, in, um, um, a yeah, e aí podem se cadastrar. Well não precisa ser super conhecedores um, de tecnologia, mas é uma coisa que compensa verificar, a porque podem diversificar as comuni a in comunidade no mundo todo. Eles estão the the interessados em mulheres ligadas à tecnologia no mundo todo, porque quanto maior sua rede seja, então mais oportunidades você vão ter de ter acesso a essas empresas. Junto com isso, tem cada vez mais, versões funções remotas you know, Google do que eu tinha visto antes. Quando eu me candidatei para o primeiro emprego em 2017, eu bom, eu acho que eu vou ter que ficar em é São Francisco a porque a Google, é porque Google quer que happened, eu esteja aqui. o Covid more, e agora é muito mais aberta de ter trabalhadores remotos. eu eu resolvi me mudar para Los Angeles porque eu não preciso estar em pessoa so the thing lá no escritório. Então, o que eu gosto dessas comunidades também é que vocês conhecem pessoas que estão em diferentes locais e trabalham em organizações que talvez vocês não ouviram falar, e vocês não estão nesse local nem onde vocês. Então, hoje não seria o melhor momento do que é de pessoas do mundo todo para poder fazer agora, é isso, esses contatos. Então, eh é, o que eu a última coisa que eu falo é que eu na no Google now for 5 Eu eu e eu na Google já faço 5 anos, eu adoro trabalhar. E agora sou mais perto das quais Mas eu também sei que é muito difícil eu entrar porque tem tantas pessoas que precisa de side check tipo assim, né? última vez que eu verifiquei que tinha é uma percentagem muito alta de, de candidaturas. Então, se vocês querem entrar point, no Google, I, não duvidem em me avisar. Neste really momento, eu sinto que é apenas um jogo e você and tem que so, conhecer os, os jogadores in para poder jogar esse jogo. Então, se vocês quiserem, eu ficarei feliz de dar seu nome ideia a quem você vai recrutando. Então, me mandem um e-mail. Falem, eh, Apple, Oracle, qual é a área que vocês gostariam you know, de trabalhar, e eu ficarei feliz de fazer uma apresentação. Para organizações process, menores, é, é menos uma questão de que alguém indique vocês, mas conhecer alguém que trabalha aqui, que fale que you know, você está interessado, que talvez eles possam falar mouth, com seu chefe, é mais um boca a boca. Não. Step by step as becoming de, like não é tanto eu um passo a passo como nas empresas grandes como a Google, mas eu acho que a parte da rede é uma coisa que é importantíssima. Got, então, uma das razões principais é, para que eu me conseguisse meu emprego me, Google Google Google uma, na Google foi Google porque Google uma minha doce quando eu, eu fiz o meu estrado, ela Então, assim foi que eu entendi, se vocês querem mudar de indústria, de Google, uma coisa importante comunidade que of people know, não façam that most of the people that there probably went through the process of applying. A Google sabe at least que muitas pessoas que, que estão trabalhando, com, com a Google ela se candidataram umas duas, três she vezes. Ela a total de chefe. Cake. Ela, ela se candidatou and quatro vezes até a que period. ela foi contratada, so, e foi ao longo faith, de dois anos. Então, não percam as esperanças, in, se I é uma coisa que, que vocês estão realmente interessados, vocês also, têm I que ir atrás. Mas também acho que são boas práticas, mesmo se vocês não estão procurando uma nova vaga de emprego, mas se vocês querem saber como a tecnologia está nos afetando, nós seres humanos por que vai construir novas redes para conhecer novas uh, pessoas? Eu because, recomendo conhecer novas ferramentas, novas ferramentas tecnológicas, porque o mundo está se tornando cada more vez um local mais complexo. E a forma de entender, quanto mais vocês possam entender outras pessoas, com isso, vocês vão conseguir fazer parte do mundo de forma melhor. Então, agora, eu gostaria Yes, right? De concluir a yeah, minha apresentação e abrir o um espaço para perguntas e respostas. Um may we um, oh, yeah. We have one question. Temos uh, uma and... pergunta. Um, What is it's in English so uh, I'm going to read it in English. Is this true for all countries, regardless é verdade, acho que é, está certo para todos os países que precisam uh, uh, o job. nível mm. e esclarece os, okay. os, os so, uh, trabalhos não técnicos. Vamos voltar um pouco, vou mostrar aqui os slides sobre os trabalhos não técnicos. Quero esclarecer isso. Em primeiro lugar, essas companhias, da Fortune 500, estão em todos os lugares no do mundo, não estão só nos Estados Unidos. Acho que isso é importante reconhecer. Há novos trabalhos que estão, não estão só focados na economia dos Estados Unidos, em termos de desenvolvimento e não desenvolvimento, inversos não desenvolvimento. Acho que países desenvolvidos em relação a não desenvolvidos, é, em, em alguns países essa, essa predominância, ou seja, onde aparecem oportunidades para esse tipo de trabalho. Acho que talvez um pouco mais decomposto não como essa lista por exemplo que trata de grupos bem específicos você pode talvez achar vocês podem achar funções em arte em design que também eh, estão dentro por exemplo da área de mídia da comunicação mas vocês podem encontrar esse tipos de trabalho em qualquer lugar porque a verdade é que as melhores organizações em qualquer espaço não só de tecnologia e IT, é, TI, vão precisar de gente é, de marketing, gente que pode, possa ajudar a, a fazer pesquisa, gente que possa é, fazer, ou seja, contabilidade. Então, todas essas coisas têm a ver com o sucesso dessa empresa desde o início dos tempos. Então, vocês vão poder ser, realmente encontrar funções como essas. Eu acho que uma das melhores maneiras de obter uma ideia é ir em qualquer por exemplo, ofertas de trabalho no seu país, ou seja, e procurem com esses termos em diferentes lugares eh, onde há ofertas de trabalho, se vocês estiverem na Argentina, na Costa Rica, eh, ou em qualquer outro lugar, em qualquer outro país. Em qualquer lugar onde se oferecem eh, algum emprego, escrevam esses termos e vejam que trabalhos começam a aparecer, alguns deles vão ser mais ou menos relevantes, segundo uh, os, os momentos de auge econômico ou de eh, problemas econômicos. Quando a economia não está tão forte, por exemplo, nos Estados Unidos, neste momento, nós estamos vendo uma queda na, na economia norte-americana. Então, por exemplo, os trabalhos de recursos humanos eh, baixaram, e a parte, por exemplo, na, de vendas, eh, está é, Há uma demanda maior na parte de vendas. Então, isso vai depender muito do momento do ano, do momento da conjuntura econômica no país ou no mundo. Eu acho que... É, deixa me ver. Ah, é isso. Nós temos mais perguntas aqui no bate-papo. O Juan Crespo está perguntando que tipo de conselhos vocês dão é, de TI para, para alguém que é um pouco tímido, que não se sente muito confortável com pessoas de TI. Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que há muitas boas formas de é, praticar. Para mim, a timidez muitas vezes é é mais fácil de lidar, é mais fácil de lidar, por exemplo, com timidez um ambiente é, virtual, ou online. Eu descobri que é um recurso, por exemplo, muito bom para lidar com isso. É, tem a ver com, ou seja, ajuda as pessoas que, por exemplo, se ficam nervosas quando tem um, um contato é, pessoal. Então, o um contato virtual ou remoto é muito mais interessante nesse tipo de Pessoas. Então, as pessoas podem praticar, por exemplo, virtualmente para quando tiverem uma presença, um contato físico. Agora, eu ouvi falar já de engenheiros, é, pessoas de computação, que às vezes se frustram porque falam com pessoas que não são do TI, de TI e não conseguem se entender. Eu acho que quando eu estou falando com alguém que não é especialista em alguma coisa, eu uso isso como uma oportunidade para ver como eu posso explicar aquilo que eu faço a uma pessoa que não é da minha área, que não é especialista no, no assunto. Isso me serve para ver é, a forma, ou seja, se eu explico bem ou não uma, é, as coisas que eu faço para uma pessoa que não entende desse assunto. Então, eu recomendo a vocês que leiam o Twitter, que entrem em outras redes... Se, se, se familiarizem com isso. Realmente, colocar em prática as coisas através da internet, usando a internet, para depois vocês vocês tenham prática para quando sairmos do mundo virtual para o mundo presencial. Eu acho que houve outra pergunta, pode ser? Sim, nós temos outras perguntas. Será que eu posso... Desculpe, posso... Posso testar apresentar um trabalho, por exemplo, do Brasil, é, ou seja, falando português, nós temos opções para Brasil, sim, mas eu não conheço bem como funciona o escritório do Brasil. Eu conheço o caso do da Google na Argentina, por exemplo. Em geral, eles preferem que tenham conhecimentos de inglês, mas também pode haver trabalhos onde se possa... É, por exemplo, é, em Miami, vocês têm muitas pessoas, muita gente no escritório de vendas é, que bom, fala espanhol é, e trabalham com clientes que só falam espanhol ou que preferem falar em espanhol. No caso do Brasil, pode acontecer a mesma coisa. Se vocês vão na área de vendas, vocês vão ver que deve haver alguma exigência para falar inglês, mas também para o trabalho interno do Google, é, o trabalho de vendas, por exemplo, falar português ou espanhol seria muito importante, mas para tarefas mais relacionadas a TI, nesse caso, eu acho que depende de onde vocês estão. Se vocês estão no Brasil e trabalham com uma equipe que se compõe basicamente de brasileiros, isso significa que é, não haverá nenhum problema se falarem português somente. Então, vai depender, então, da natureza do emprego em si. A descrição do trabalho... Isso é explicado. Estou vendo que é, é uma um engenheiro de redes senior que está estudando inglês. Não precisam falar perfeitamente inglês para conseguir um trabalho é, no Google. Eu trabalho com uma pessoa que vem da Argentina e seu inglês é bom, mas está certa pode melhorar bastante. E então a verdade é que essa pessoa foi contratada pelo Google. É muito importante, então, é, pode ser muito importante o idioma, mas vai depender da função que você exerça. Não posso falar sobre outras companhias, mas há muitas empresas que, se, que abrem escritórios em vários lugares da América Central, da América Latina, em outros países, estão potencialmente contratando pessoas para trabalhar remotamente, do então, mesmo havendo um, um escritório, se você obtém uh, esse trabalho remoto, certa você vai poder falar do seu próprio idioma, mas leiam a, a descrição do trabalho, da, do cargo que vocês estão uh, querendo, enviem uh, uma nota, enviem uma nota para eles e perguntem o que, que eles realmente requerem, se o que vocês oferecem é o que eles querem. Se vocês vão se oferecer para um trabalho, mesmo que o trabalho se foque mais em, em português e em espanhol, na certa você fará uma ou duas entrevistas, pelo menos em inglês. Então, é, porque muitos trabalhos estão conectados a equipes que, que, que moram nos Estados Unidos, então é importante o inglês também. Eu estou vendo também que temos uma... Então, vamos ver se eu entendo essa pergunta... É possível trabalhar no Google on, totalmente online, totalmente remoto, por exemplo, como na parte de suporte? Ah, eu, estou, eu estou lendo em espanhol, porque está em espanhol, mas você pode escolher o, o canal de inglês para poder ouvir lá em inglês. Vou lê-la novamente. Então, é possível trabalhar no Google de forma totalmente online, como, por exemplo, na área de suporte, atendimento ao cliente? Então, então, sim, você pode trabalhar totalmente online, se você trabalha, por exemplo, na, quando a Covid começou a, a já ser um pouco mais é, é, controlada, passávamos daquele trabalho totalmente remoto à ao, é, ao, possibilidade de trabalhar presencialmente, o Google deu essa opção às pessoas. E 10% das pessoas quiseram voltar para a... Então, eu acho que tem, temos, é, há uma, houve uma mudança muito grande, e houve um aumento muito grande no número de trabalhos remotos, não para todos os trabalhos, muitos trabalhos são é, requerem que a pessoa apareça no escritório, mas há mais trabalhos remotos, mais funções são realizadas, é, tipo home office. Se vocês estão preocupados com a questão de ir para o escritório aqui cinco dias na semana, não se preocupem, nós temos que ir dois ou três dias na semana, eu trabalho de casa, faço home office durante três dias, dois dias eu vou ao escritório, então há muito mais flexibilidade do que do que havia antes da pandemia. Isso se aplica a vários setores, não só a tecnologia. E eu não me surpreendo que daqui a uns anos as pessoas possam trabalhar é, menos dias ainda de... É, ou seja, mais dias de forma, de forma virtual, e estamos estamos indo mais ainda na direção do trabalho híbrido. Com isso, então, eu acho que eu terminei. Gostei muito de estar aqui, de ter vindo aqui participar com vocês. Muito obrigada, Mary, por... Mary Jo, pela sua apresentação, pela, por responder às nossas perguntas. Vou terminar, porque já não temos mais perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta adicional, pode entrar em contato conosco ou é, tu, usar, é, através do Twitter chegar, chegar a Mary Jo.